Oi, tudo, tudo. trás Oi pessoal, eu me chamo Matilde e eu gosto muito de brincar. E esse é o meu primeiro vídeo desse canal. Muito obrigada por assistirem. E eu não terminei de escrever, então vou colocar aqui mesmo. E, gente, esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal, eu me chamo Matilde, e eu, eu não sei muito como que é ter um canal no YouTube, eu sempre... Eu sempre tentei ter um canal no YouTube Só que eu nunca conseguia fazer lá o tal do Login, Login, Lofilin Eu não sei como se fala direito Mas eu nunca consegui lá e tal Mas eu tô aqui agora pra fazer esse vídeo aqui Que eu consegui fazer o tal do Login, do Login, do Lofilin, Eu não sei o nome daquilo Mas eu sei que eu fiz Eu fiz, agora eu tô aqui no YouTube nesse nessa rede social acho que é uma rede social né tipo Instagram assim né acho que é e eu tô aqui nesse YouTube eu acho que vai ser muito legal eu estar tá aqui por causa que né primeiro vídeo barulho aqui na minha casa desculpa aí gente mas então primeiro vídeo eu quero fazer alguma coisa legal eu acho que vou mostrar mostrar meu flamingo Gente, eu vou mostrar pra vocês Esse flamingo aqui Olha que bonito Não dá pra ver muito bem Porque tá muita claridade aqui Da luz Olha, muito bonito Ele tava na promoção Tava lá na feirinha Eu achei ele Muito legal E eu achei ele muito legal porque ele tá muito lindo e tal sim tava lá na feirinha, comprei lá no calçadão da feirinha lá, tava muito bonito, tava por R$1,99. então tipo, eu queria muito esse Flamengo, eu queria muito, tava vendo os vídeos daí das blogueirinhas, das blogueirinhas, blogueirinha, blogueirinha, eu vi lá nos vídeos das blogueirinhas e elas estavam com isso daqui Aí eu vi uns de borbolita vi, vi, Aí eu vi, fui lá na loja ver, né? Se tinha isso daqui pra me comprar Aí eu fui ver é, na loja lá de roupa De roupa não, na loja de acessórios, né? De lâmpadas, essas coisas Mas aí primeiro eu fui na loja de roupa Aí eu fechei, olhei na loja de roupa Olhei a loja toda de roupa E não achei nenhuma luz, nenhuma Não achei nenhuma lâmpada, nada, não achei nada então eu só achei roupa. Eu fui na loja de roupa e só achei roupa. Vai entender? Não, não entendo. Eu achei que era uma loja de roupa e até acessórios. Mas não, teve só roupa. Não, eu não entendo essas coisas. Mas tá, vamos continuar aqui. Vocês gostaram do meu coque, gente? É porque eu não sou muito ficar de cabelo solto. Mas né? vamos continuar aqui com o meu Flamengo eu acendi ele quando deu Feliz Natal Feliz pra, Natal pra todos Eu sei que já passou Há muito tempo Mas Feliz Natal aí Atrasado pra, vo pra vocês E foi com esse Natal Que eu decidi criar o canal tudo bem, vamos continuar Aí eu tava lá na loja de roupa, não achei o Flamingo, o tá, tal do Flamingo. Vi lá nas, nas brugueirinhas, lá nas brugueirinhas, elas estavam tudo vindo aqui. Aí eu falei, ué, eu quero, gente. Mas tinha de unicórnio, tinha muito um de gente lá, muito de entreco lá. Aí eu fui na loja, aí eu fui na loja de acessórios Eu falei, ah mãe, a gente vai vir aqui na loja de acessórios e não achar nada Porque acessórios só tem roupa, loja de acessórios só tem roupa É, porque loja de acessórios só tem roupa e na loja de roupa só tem acessórios, né? Vai entender, mas na loja de roupa eu não achei acessório Mas vai entender Então tá, a gente foi lá na loja de acessórios só pra tá tirar dúvidas sei lá não sei, não sei não sei olhar em tudo tá aí fui eu lá na loja de acessórios ver se tinha isso daqui olhei gente na primeira olhada eu já vi eu já vi um monte dessa lâmpada aqui linda maravilhosa que Eu adorei aí eu falei meu deus como assim loja de acessório que vende roupa tem isso daqui logo de cara e loja de roupa que vende acessório não tem isso daqui tá bom mas isso não importa Aí eu fui lá, achei isso daqui, achei isso daqui, aí eu achei, só que eu achei muito, eu achei de unicórnio, de coruja, de abacaxi, achei cacto, achei muita coisa, uh -uh, achei de borboleta, só que o que mais me chamou atenção foi esse daqui, eu falei, mãe, por favor, é esse aqui que eu quero, aí eu fui lá fui lá na moça pagar a gente nem tinha visto o preço aí eu fui lá a gente foi lá na moça pagar tal tal tal aí lá a moça falou assim custa esse daí que vocês compraram não tá na promoção ele tá custando 100 reais a gente ficou tipo 100 reais isso aqui oh, nem pensar a minha mãe foi lá pegou Quase jogou no chão de tanta raiva Quando ela foi lá é, Ela foi lá, jogou, botou lá no Na no, no, no estante lá, assim Sabe, que nem uma estante aqui no guarda-roupa tá aqui Igual uma estante que tá ali Não sei se vocês estão vendo, gente Sabe aquela estante ali? Então, vocês estão vendo aquela estante ali? Então, acho que vocês estão vendo Ih, caraca, eu tô gravando o um vídeo Todo com a câmera Eita, soei a câmera tá com o vídeo todo, ela tá. Meu Jesus. Calma aí, acho que eu vou deixar assim. Vocês estão me vendo agora? Vocês não estão me vendo. Calma aí. Pronto, vocês estão me vendo agora? Agora acho que vocês estão me vendo. Mas aí continuando, mas eu acho que. Ai. Gente, desculpa, mas eu vou ter que deixar assim, por causa que senão meu celular ele vai cair. Vocês agora não estão me vendo. Continuando a história, gente Continuando a história, gente Ai, gente, calma aí Eu Quero deixar um vídeo legal Pronto Continuando a história, gente é, Aí A gente está muito caro e não comprou Tá, não compramos Não compramos Fomos lá na feirinha Na feirinha nós Fomos na feirinha a gente foi lá na feirinha, a gente achou muito disso daqui. Só que tinha mais do que lá na loja de acessório que vende roupa. A gente achou muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, disso daqui. Aí tá, a gente achou, foi lá e fez o quê? Compramos, por causa que tava 199. Um, nove, nove. Então ainda bem que a gente não podia ah, ele porque a gente Matinho não tinha de... dinheiro. Ah, para Matilde, aquele, sem reais, no canal. Matilde, você, Matilde, muito legal. De Matilde, você dinheiro é muito um. Né? Matilde, você é demais. Matilde, você podia aparecer eu mais. Matilde, você sou foi Matilde, gente, nunca mais. Legal, Matilde, grava mais. Legal. Matilde, aparece mais aqui. Matilde, te adorei. Matilde, você é legal demais. E... Matilde, passa seu nome. Matilde. Gente, agora não sei muito o que falar. Você é demais Matilde botar o Flamengo ali. Agora eu não sei mais o que falar nesse vídeo, porque eu não anotei mais nada. Mas agora, gente, o que, que eu posso fazer? Eu não sei o que, que eu posso fazer nesse vídeo, porque é meu primeiro vídeo, né, gente? Então, eu posso falar o seguinte. Eu, eu posso falar as youtubers que eu que eu vejo, né? Eu vejo as youtubers muito legais, assim, e o nome delas, ela, elas, elas... Eu não sei se pode falar o nome delas no vídeo. Acho que pode falar o nome da... Ah, eu esqueci o nome daquela lá da ai ah, eu esqueci gente esqueci o nome dos youtubers que eu vejo nas vezes mas blogueirinha muito legais as blogueirinhas muito legais sério é muito legal hoje das blogueirinhas mas aí tá gente meu nome é Matilde se vocês quiserem mais vídeos da Matilde aqui no canal deixe muito like e com... deixe muito like acho que like eu não lembro como se fala isso, então deixe muito aquele joinha, né, aquele dedinho assim, que ele gostei, assim, né, deixe muito, muito, muito, muito, e comentem, a... comentem, mas que comentem, né, comentem aqui nesse negócio, nessa barra, em uma barra que tá escrito aqui embaixo, sim, uma barra que tá escrito assim, comentários, aí você... Vai estar tá lá embaixo escrito. Aí vai estar tá uma barra escrito. Comentar. Você clica e aí você escreve o que você quiser de mim. Tipo, ah, adorei a Matilde. Ah, já sou fã da Matilde. Ah, eu quero conhecer a Matilde. Ah, é gente, vocês podem me dar dicas do que gravar Chegam aí nesses negócios de comentário aí Chegam aí Ah, grava vídeo de looks Grava vídeos de modas Grava vídeo de surprise, surprise, viu, gente? Fala inglês foi em inglês, tá vendo? Eu sou muito chique, fala falo inglês Mas tá, olha, gente, essa brincadeira aqui que eu comprei na feirinha Comprei tudo na feirinha Comprei mesmo, comprei um Eu como na feirinha e falo Foi um nove não, isso aqui também, Tava na promoção tudo na promoção do Flamengo daqui esse vestido aqui ó minha mãe comprou lá ó. 99 muito legal então gente pessoal acho que eu vou chamar vocês de galera pessoal pessoas é Matthew dex matil next dex não gente eu vou chamar vocês de pessoal então Pessoal, foi isso aí. Eu queria falar um pouco mais sobre mim. Hum, um beijo, ó. um beijo aqui ó da Matilde, ó. um beijo aqui ó da Matilde, ó. um beijo da Matilde para todos vocês aí que estão assistindo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo super legal que eu gravei aqui para vocês. Então, tchau, tchau, é tchau gente, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.